I did. Hoje estamos no nosso passeio mais esperado aqui em Campos do Jordão. É, é o Parque Tarundu. Eu já tinha vindo aqui há muito tempo atrás, eu estava doida para voltar e eu estava doida para conhecer. Ele tem mais de 35 atividades na natureza, tem todo tipo de atração para você fazer e para toda a família, desde as pequenas até as mais velhas. E eu adoro lugar assim, porque eu sempre vou nos lugares que quero brincar e é coisa de criança. E aqui não tem isso, então a gente vai entrar tem 500 mil metros quadrados de área de lazer e eu vou mostrar cada atração para vocês, vamos lá! Música Bom gente, já fizemos algumas atividades aqui no Tarundu, apesar de que eu acho que ainda está bem cedo, então vai dar para fazer muita coisa. A gente fez um passeio agora de Double Horse, a gente ainda está nele, que é o seguinte, você anda um pouco de cavalo, depois você sai e faz a tirolesa, que é o que a gente está fazendo agora, por isso que eu tô com toquinha é linda aqui, super na moda. E a gente acabou de descer de um tirolesa, eu mostrei lá do alto a vista para vocês, agora a gente está indo na segunda, e a tirolesa agora ela vai deixar a gente lá no parque, pra a gente fazer outras atrações. Então vamos que vocês vão ver o descendo, e eu quero saber quem é aí de vocês teria coragem também, deixa nos comentários! Acabou de almoçar e ainda nosso tempo aqui tipo, dura bastante, tem muita coisa divertida, mas dá, dá pra você fazer tudo, não tá lotado Não tá lotado, apesar de ser feriado e logo que a gente chegou o parque abre sempre 9 e meia da manhã, todos os dias do ano, não tem nenhum dia que ele tá fechado e aí a gente chegou antes de 9 e meia até, já tava aberto e não tinha quase ninguém, então foi ótimo, cheguem cedo pra aproveitar bastante porque depois do almoço começa a encher. Ele funciona normalmente até as 6 horas. E nos sábados ele fecha às 8, parece. Então dá pra brincar bastante. Se você vier no dia de chuva, também tem muita coisa pra fazer. Porque tem algumas atividades que são indoor. É, Ignore esses barulhos que são dos tiros lá dentro. E a gente optou... Não por... é tiroteio, gente. É só... uma atividade de tiro lá de... lá de dentro. E como a gente veio num dia que estava previsto chover, a gente optou por fazer as atividades outdoor primeiro, enquanto estava... Né? o tempo bom, e, graças a Deus está até agora mas a gente fez assim, vocês podem fazer a mesma coisa que a gente vir para cá, se for um dia chuvoso aproveitar enquanto não chove, fazer as atividades ao ar livre e depois deixar para fazer as outras que são fechadas então vamos lá, ainda tem muita coisa para fazer Aqui estamos na área de tiros, são três atividades diferentes. Essa ali que a gente foi primeiro é o tiro esportivo, você atira tanto com uma arma normal quanto com uma espingarda Aí do lado a gente fez aqui depois o pente-alvo, que é tipo paintball, mas pra quem não quer é atirar nos outros. Aqui também tem paintball, a gente não vai fazer porque não é muito na nossa praia, mas dá pra ver a... o vidro a gente vai mostrar pra vocês, todo pintado já da galera atirando. Ó. Uh oh, para contar para vocês que quem gosta de animais, cavalo tem vários passeios de cavalo aqui, é, tanto cavalgada quanto charrete, é, pônei, a gente fez um deles que foi o double horse, que a gente pegava o cavalo, mais a tirolesa, vocês viram um pouquinho aí na filmagem, e também tem esses cavalos aqui que são para hipismo, então aqui tem a pista de pismo se você quiser ter uma aula também é possível. <música> Agora eu vou no brinquedo que tem mais adrenalina aqui no parque. Ele é o único aqui do Brasil se chama Tubo Insano e tem mais de 100 metros de comprimento, né, de altura eu vou subir nele agora e vou descer, vocês vão me ver chegando mas não vai dar pra filmar lá dentro porque é todo fechado, todo escuro e vamos ver sobrevivo, né vamos lá A gente já são mais de 6 horas da noite e a gente termina o dia hoje no Tarundu por aqui. A gente fez muitas atividades é, e para se si você gosta de aventura ou se si você gosta de relaxar, o Tarundu é um lugar ótimo porque tem pousada para quem quer relaxar, tem rede, tem restaurante, musical vivo, tem atividades também light. São dois grupos de atividade, o grupo das atividades radicais e o das lights. O valor da entrada é 15 reais, se você for criança com menos de 10 anos ou idoso você paga 7. E se você mora aqui em Campos do Jordão você não paga nada e né, pra quem é jordanense no caso esse valor da direito a é estacionamento wi-fi, banheiro tem bebedouro lá dentro também e pra você fazer as atividades você vai pagar ou por cada atividade que você escolher ou você pega um passaporte que foi no caso o que a gente fez tem dois tipos de passaporte, um é o light que você pega só as atividades lights você vai nelas quantas vezes você quiser ou então o passaporte que a gente pegou que foi o passaporte VIP e ele dá direito a Quase tudo, praticamente tudo. Só não dá direito ao balão, que não está incluído em nenhum passaporte. Ele é feito né, por fora, mas no caso do balão, se você pegar o passaporte VIP, você tem um bom desconto de mais de 50%. E aí o voo de balão ficaria por apenas 40 reais, o voo cativo. Então vale muito a pena, a gente ia fazer, mas infelizmente, por mais que a gente quisesse muito, estivesse muito ansiosa, não deu para fazer. Porque essa atração é de acordo com o tempo, se o tempo não está favorável, a gente não pode subir com o balão. Então não deu para fazer, mas a gente queria muito, quem sabe de uma próxima. E é isso, as atividades do Passaporte VIP você faz todas, quantas vezes você quiser. Você chega de manhã, sai de noite, a gente aproveitou muito, gente. E lá dentro também tem muita opção de comida, tem restaurante com comida mediterrânea, tem muito peixe, é, massas, estava tudo muito gostoso. E também tem opções de lanche para quem prefere, né? No caso, os lanches estavam muito lindos, eu fiquei com muito na dúvida de qual eu ia comer. Tem cachorro quente, pão de queijo... Tem bebida, enfim, tem muitas opções lá dentro e, como vocês viram, são muitas, muitas atividades. As que a gente mais gostou, acho que foram os escorregas, né? Você gostou de qual? Minhas atividades preferidas foram o Arc Flash e escalar a Araucária. Eu também amei essas duas, também foram algumas das minhas preferidas e eu também gostei muito dos escorregas. É, no caso, lá tem muitas opções de escalada. A mais radical é essa da Araucária, que é uma árvore gigante que a gente escalou. É bem difícil, mas vale a pena, é muito bom. E também tem outras escaladas menores que dá até para criança fazer. E tem também é, várias opções de tirolesa, que a gente fez também. Tem várias opções de escorrega, que também são muito gostosas. A gente fez, tem com boia, que é o boia cross, tem... enfim, várias. Tem mini golf, tem slackline... Tem muitas coisas gente, tem tem aquela bola também que você fica tipo um hamster rodando na água É muito legal, mas eu não fiz hoje porque eu já tinha feito em outro lugar E eu não curti muito, não foi muito minha praia Patinação no gelo Patinação no gelo que a gente fez, vocês viram tudo né? É muito bom, vale muito a pena, então venham E falem que vocês vieram pelos Censuradas, tá? Pra eles saberem E depois me conta aqui nos comentários o que é que vocês acharam Por hoje é só, continuem assistindo os vídeos que eu vou mostrar mais de Campos do Jordão para vocês E mais dessa viagem de carnaval e é isso, se inscreva no canal, porque eu sempre dou dicas de viagem aqui. Um beijo e até logo!